Podcast, o podcast do Bulldog Nerd Aqui é a Gabi Bulldog E aqui é o Lolo Bulldog galera, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre Adaptações de games em filmes e séries Sucesso ou flop? E a gente tem assistido muitas produções de filmes e séries E algumas dessas produções, elas são inspiradas em games Então assim, a gente ficou louco pra comentar aqui com vocês E dar exemplos ali De produções que são ou grandes sucessos ou flops E a gente vai trazer as nossas opiniões aqui sobre os motivos que a gente acha que essas produções deram certo ou que não deram certo e viraram esses flopões. E a ideia é a gente comentar aqui com vocês quais games que a gente acha que seriam boas bases para se tornarem filmes e séries no futuro. Então, bora que te bora! <risos> E essa aqui é uma semana movimentada aqui no Bulldog A gente lançou shorts com estreias ali de filmes de cinema e de streaming aqui para maio. Tem muitos filmes tops esse mês. E teve shorts também com os lançamentos de séries e de games agora para o mês de maio, né? E o legal desses YouTube Shorts é que eles são vídeos de 60 segundos que a galera pode assistir no celular mesmo e já ter ali todas as dicas do que jogar, do que assistir naquele mês. E para ficar por dentro de todos os lançamentos mais importantes, tem que assistir esses vídeos. Vídeos aqui do canal que eles estão muito bons hein? Ó, e só pra dar uns exemplos aqui, ó Teve aqui shorts de algumas Séries ali que a gente assistiu recentemente Então assim, um dos shorts era Da série de suspense ali, drama ali Que é Gêmeas Mórbida Semelhança, e pros fãs Ali de investigação, teve um short Comentando ali sobre a segunda temporada De Perry Mason, e outro short Que rolou também, foi sobre a série de drama Rain Dogs, e olha só, a gente Também fez várias lives, olha Muito divertidas, né, continuando ali a nossa saga do Star Wars Jedi Survivor Que é um game que a gente tá curtindo demais E teve também live do Redfall Que vou dizer pra vocês A gente não curtiu tanto assim esse game né? E na próxima semana vai ter um mega Lançamento aqui de um game que a gente tá esperando Muito, que é o The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Que a gente vai fazer live logo no lançamento Pra curtir o game E inclusive eu recomendo a galera que tá ouvindo aqui O nosso podcast, pra conferir o nosso canal Do Youtube, Bulldog Nerd Porque assim, além dos vídeos maneiros e das lives Lives, a gente tem sempre o cronograma lá na aba Comunidade com todos os conteúdos que rolam pela semana toda lá. Bom, e agora falando do assunto aqui do nosso Bulldog Cast de hoje, eu quero compartilhar com vocês uma notícia que saiu nessa semana e que de alguma forma nos motivou aqui a falar sobre esse assunto, né? Ó, o filme do Super Mario, menos de um mês depois da estreia, ultrapassou um bilhão de dólares nas bilheterias do mundo todo e já é um dos filmes de animação com maior bilheteria na história. E ó, inclusive tem gente considerando a possibilidade de dele de em breve entrar para a lista de top 10 filmes de maior bilheteria da história. Tá, mas a grande pergunta é: por que que deu tão certo aqui? Eu tenho algumas teorias, depois Loloto me diz quais são as tuas, mas em primeiro lugar, eu acho assim, o grande mestre maravilhoso do Shigeru Miyamoto, que é o criador dos games do Mario, ele tava envolvido nesse projeto aqui do filme, esse cara sabe exatamente o que funcionou pros jogos em tantos e tantos anos, ele sabe exatamente o que que os fãs amam na franquia, e ele conseguiu replicar com perfeição aqui no filme. É, tem... É a participação do criador do personagem é alguém que acompanha o personagem por tanto tempo, assim, há tantas décadas, né? Eu acho que é fundamental aqui e, e ele sabe muito bem, como a Gab falou, né? Como os fãs se identificam com aquela franquia, o que eles esperam, quais os trejeitos de cada personagem. Ele sabe no detalhe exatamente qual a experiência que a gente queria ver nos cinemas. É, e um outro comentário também é que, assim, por mais que a maioria das pessoas no mundo inteiro amaram esse filme... A crítica especializada num primeiro momento criticou bastante, principalmente o roteiro em si, dizendo que é um roteiro simples. Mas por que, que os fãs e a maioria das pessoas do público geral em si não ligaram? Porque o jogo em si tem um roteiro mais simples, o forte do jogo assim, são os personagens carismáticos os power-ups, os elementos que aparecem no jogo, e eles conseguiram replicar todas essas maravilhas do game no filme, mesmo que com uma história relativamente simples eu acho que até da crítica é uma, uma falta assim de tato também de querer esperar o okay? que, um filme com um roteiro digno de Oscar ou um roteiro com muitas camadas profundas, o filme ele tem as suas camadas mas ele tem uma proposta que eu acho bem objetiva né, que é trazer aquela experiência divertida que a gente sempre teve com o Mario, uma história leve, uma história que, de alguma forma, a gente já conhece, mas que tá sendo contada ali de maneira específica ali no cinema, porque é uma adaptação, né? E, realmente, a produção entendeu exatamente isso que o público esperava, e o público recebeu aquela experiência, né? Diferente, eu acho, do que a expectativa dos críticos que foram ver o filme pela primeira vez, né? Tá, e agora, então, bom, então, sucesso ao flop pra esse filme do Mario, agora de 2023, sucesso total. Sucesso estrondoso, né? Tá. E agora do Live Action do Super Mario Bros de 93, sucesso ou flop? <risos> Esse filme não tem muita coisa a falar. Eu me lembro que eu vi na quando eu era pequeno, né? Imagina 93, eu tinha 8 anos de idade. Eu achei maneira a ideia de ter um filme do Super Mario saindo naquela época, mas eu já era pequeno, já tinha algum senso crítico. Eu achei o filme um tanto quanto bizarro. <risos> então, assim, minha opinião é flop! flop, flop, flop. <risos> Horrível horrível, um filme escuro com personagens sem graça que não replicou absolutamente nada dos games ali, uma história inventada, mirabolante, assim, horrível, uma adaptação flop total. Bom, aí a Gabi falou sobre o envolvimento do criador do jogo na produção, que eu acho que realmente faz muita diferença e recentemente, esse ano, né, a gente teve outra adaptação que teve envolvimento total do criador do game, né, na produção que foi a série The Last of Us. Tá, e aí, sucesso ou flop? Ah, isso aí, a gente já fez alguns vídeos aqui no canal, pra mim, um sucesso absoluto, uma das melhores séries, talvez uma das melhores adaptações de games que a gente já viu na história. Pra mim, sucesso e um sucesso estrondoso também. Pra mim, assim, ó, colocar o Neil Druckmann, que é o cara do game, dos games, né, envolvido aqui na produção, assim, respeitando as cenas, respeitando os acontecimentos, os cenários... Pra mim, assim, ó, o cara entende absolutamente tudo que deu certo e conseguiu colocar uma narrativa extremamente profunda que já existia nos games aqui na série. Pra mim, essa série, assim, o que ela aprofundou a mais, ela acertou. Aquilo que ela cortou, ela acertou. E aquilo que ela replicou exatamente igual, ela acertou também. Pra mim, é um 10 de 10. É, eu acho que, pra mim, essa série aqui é uma aula de adaptação, né? Porque é uma discussão que acontece há muito tempo, né? O que, que é o ideal pra uma adaptação a gente tá falando aqui da adaptação de game pra um filme ou série. É replicar exatamente a experiência que a gente teve no game ou é adaptar aquela experiência pra um novo meio audiovisual, né? Aqui a gente tá falando de um game que virou uma série. Será que seria tão legal ver exatamente cena a cena do que a gente viu no game? Não, a resposta é não. É, então, eu também acho que não, né? A gente viu, claro, muito fanservice, muitas cenas iguais aqui, cenários iguais, como a Gabi falou, mas o legal é que a gente viu um pouco um pouco mais aprofundada algumas camadas aqui da história. Alguns personagens a gente viu um pouco mais do background daqueles personagens, e alguns acontecimentos a gente viu ou por outro ângulo, ou de uma maneira diferente, que eu achei muito legal também. Porque eu acho que se fica muito, muito igual cena a cena, a gente acaba ficando um pouco entediado. Então, nesse caso, eu mesmo e tu, obviamente, a gente já jogou mil vezes toda a saga da Last of Us. E em nenhum momento a gente ficou entediado, do tipo, tá, isso aqui eu já vi mil vezes. Cada vez a gente criava uma expectativa para ver como que eles iam criar cena a cena ali na série, por exemplo, o aparecimento do Baiacu e de outros personagens ou figuras ali do game, cara, foi diferente, mas foi muito bem feito, foi emocionante, assim, para mim, como eu comentei maravilhosa. É, eu vi muita gente reclamando, por exemplo, que tinha poucos enfrentamentos ali contra os infectados, poucas cenas de ação. Eu acho que foi bem na medida, viu? Porque se a gente for ver bem, a história de The Last of Us, ela é uma história sobre relações humanas e como essas relações, elas se intensificam pro bem ou para o mal, num cenário pós-apocalíptico. E eu acho que a série respeitou muito no roteiro exatamente essa proposta. Porque se a gente tivesse que ver combates com infectados o tempo inteiro ali, eu acho que o ideal seria a gente jogar o game de novo e não assistir uma série que é uma adaptação, né? Eu concordo total. Agora eu tenho outra pra trazer aqui, que é Uncharted Fora do Mapa, o filme. É sucesso ou flop? Então... Na minha opinião, é um sucesso, mas eu sei que tem muita gente que considerou, não vou dizer um flop, mas algo intermediário entre o sucesso e o flop. Tá, eu vou dar minha opinião. Eu achei um sucesso, e um sucesso consolidado. Eu, sinceramente, gostei muito desse filme. Pra mim, eles conseguiram colocar o Nathan Drake realmente aqui nesse filme. Criticaram muito a escolha do, do ator, né? o Tom Holland, que parecia muito jovem. Então, quando tu assiste o filme, tu perde essa sensação. Realmente parece o personagem. E pra mim, as cenas de ação em que ele tá escalando e se pendurando, eu juro, eu tive a, a exata sensação de me sentir sentada aqui na frente do console jogando o jogo. E pra mim tem que ter essa sensação. Então eu senti que a história era muito boa, os cenários eram incríveis, era uma aventura épica nessa pegada bem Uncharted mesmo e sinceramente eu amei eu entendo que teve gente que reclamou que alguns personagens não foram tão desenvolvidos não tiveram tanto tempo ou tanta profundidade eu sinceramente eu gostei demais, demais mesmo pra mim é um grande sucesso e a gente tem várias referências de vários games eles adotaram uma postura um pouco diferente aqui. eles misturaram elementos dos roteiros do Uncharted 1, 2, 3 e 4 eu acho que boa parte da base do filme inclusive é do Uncharted 4 a gente tem ali mais ou menos um mistério parecido com o que a gente vê no Uncharted 4, no game, né? E aqui a gente vê uma, uma mistura de vários elementos que pra mim deram muito certo. A Gabi, eu acho que elencou bem esses elementos aqui. Por isso que eu acho que é uma boa adaptação também à sua maneira aqui. Teve gente que talvez, a galera que não conhecia mas eu vi muitos críticos, inclusive que a gente teve oportunidade de conversar, que não conheceu tanto a franquia e acharam o filme meio com uma pegada mais sessão da tarde assim. Eu já achei um filme muito maneiro, um filme de ação acima da média, inclusive. Tá. Ah, e aí a gente tem Sonic, são dois filmes, na verdade, da franquia que é Sonic. Sonic o filme e Sonic 2. E aí? Sucesso ou flop? Ah, pra mim sucesso é um dos cases de sucesso absoluto, porque a gente tem um personagem extremamente carismático mas que começou com uma polêmica no início da produção do primeiro filme, né? Ah, lembra galera aí qual foi a polêmica. Bom, vocês lembram que apareceu aquele Sonic, a primeira imagem do Sonic no filme era aquele Sonic com os dentes esquisitos era um pelo meio estranho. Não era um bicho fofinho, era um bicho meio assustador, não sei se vocês lembram, né? E pra mim é um sucesso, mas eu não acho, por exemplo, que chegue ao nível do Mario. Assim, eu acho uma história boa, eu acho uma história interessante mas eu não sou completamente apaixonada pela história, mas eu acho que é um sucesso. É bem feito, a história é bem feitinha, mas em alguns momentos eu não vou dizer que eu fico entediada, não é isso? Mas eu não amo loucamente, mas eu gosto. É, eu acho que vários elementos assim deram muito certo, outros foram ok assim no filme, essa parada de adaptar o personagem, né, deles terem pego um personagem que não deu muito certo, e com o feedback do público, eles terem melhorado o personagem, ele ficou mais carismático, eu acho que isso já foi um caminho pro filme dar certo, por mais que a gente tenha a Aquela discussão, quem é que tá fazendo a arte aqui? É o diretor ou é o público? Quem é que deveria decidir isso? Eu acho que a conjunção dos dois acabou dando certo aqui nesse caso, né? E a gente teve também o Jim Carrey, né? Que deu muito certo aqui como o Robotnik, né? Um personagem extremamente carismático. A gente não consegue ficar com raiva total do Robotnik aqui, porque ele é um personagem muito divertido de acompanhar. A gente via que ele tava se divertindo. Era um Jim Carrey que a gente via aquele Jim Carrey clássico com as é, loucuras dele, com as caretas ali. Eu acho que isso funcionou muito bem. E eu ainda vou te interromper para dizer uma coisa. E olha que a gente tinha uma ideia de Dr. Robotnik mais cheinho... E aí o Jim Carrey, mesmo sim, fisicamente sendo diferente, a gente consegue correlacionar totalmente com o personagem. Exato, né? E não é de graça aqui que já tá confirmado o Sonic 3, que deve sair em 2024, provavelmente vai sair perto do Natal do ano que vem aí, então eu já tô animado pra ver também. Tá, e agora talvez eu azede um pouquinho o clima aqui do podcast, fazendo a pergunta. Resident Evil, filmes e série da Netflix, sucesso ou flop? <risos> é, a galera não curtiu muito as produções. Eu eu acho que Resident Evil é aquela franquia que até agora assim a gente não conseguiu cravar. Meu Deus, essa produção aqui de Resident Evil é absolutamente maravilhosa, né? Da Netflix eu acho que a gente não tem nem que comentar muito, acho que foi meio que uma unanimidade, a galera não gostou tanto. Mas aí a gente teve vários filmes, né? Com a Mila Jovovich ali e tal. E esses filmes, assim, a gente sempre discutiu isso no canal, né? Eles são ótimos filmes de ação, mas talvez não sejam adaptações muito boas dos games, né? Exato, eu tenho exa essa exata opinião como a adaptação dos games pra mim é um flop estrondoso, como filme de ação é ok, porque assim eu, eu realmente espero, e a gente vai falar mais pra frente, do que, que a gente espera de adaptações de games em si pra filmes e séries, eu vou deixar o Resident Evil pra gente falar mais adiante tá, beleza, mas eu, ó, só pra dizer pra vocês, eu gostei dos filmes, eu entendo que eles são realmente bons filmes de ação, eu gostei da Mila nesses filmes também alguns reclamavam que ela era a esposa do diretor, por isso que ela conseguiu o papel mas eu acho que funcionou ali, mas vamos deixar pra falar mais pra frente aqui do Resident. Tá. Agora tem uma produção que eu gosto muito, muito, muito, muito, porém, a gente coloca um asterisco bem grande no, no título aí, mas vamos lá. Então, eu queria trazer aqui o The Witcher, né? A série da Netflix. Eu amo a série. Então, pra mim, entre sucesso ou flop. Pra mim, é um sucesso estrondoso. É, ah, um sucesso. Eu acho que funcionou muito bem aqui a adaptação do The Witcher. Ainda mais se a gente considerar que a adaptação é dos livros, né? Sim. A gente tem aqui vários elementos que a gente vê nos livros. Eles fazem também uma mistura de várias referências de eventos, criaturas e fatos ali que a gente viu nos primeiros contos, pelo menos nas primeiras temporadas, aqui na série, né? E eu acho que funcionou muito bem. O Henry Cavill pra mim tá muito bem como muito. Geraldão ali, né? E as outras personagens também que e eles colocaram aqui, eu acho que funcionaram muito bem, né? Eu concordo, eu acho, assim... É, obviamente que a base são os livros, mas a gente tem percebido... Cada vez mais essas referências visuais Por exemplo, dos sinais e tudo A gente vê que tem ali também Alguma coisa ali querendo chamar os fãs Dos jogos pra curtir a série também Mas agora, o asterisco que eu tava falando É agora, que é E The Witcher A Origem? Sucesso ou Flora? Ah, aquele spin-off que saiu Perto do Natal ali, né? <risos> Com as origens, não tem o Geraldão É um The Witcher sem Witcher, que a galera fala né Mas a história de origem do que seria O primeiro bruxeiro, né? O conceito, assim, eu achei maneiro alguns elementos. Eu achei ok, mas, meu Deus, pra mim é um flop estrondoso esse spin-off. Meu Deus, poderiam não ter produzido isso aí que tava tudo certo. Flop, flop, flop, flop, flop, flop! Horrível! Horrível! Estragou meu Natal! <risos> horrível! Detestei! Achei os personagens chatos, achei... Pra mim, assim, os efeitos especiais nojentos. Achei... Sei lá, o casting estranho, achei que os personagens uh, não conversavam muito bem entre si, os atores não conversavam bem entre si, a história eu achei esquisita demais, pra mim é um, um flop terrível, terrível a, o The Witcher à origem, pra mim não. Já a série principal, acho que ela tá indo bem, eu já Sim. tô ansioso pra ver a próxima temporada, né? Inclusive, eu acho que foi um acerto isso. eu Tinha muito essa expectativa é, da galera de ter algo próximo aos games, principalmente ao The Witcher 3, né? O White Hunt mas como são baseados nos livros aquelas referências é, dos games não ficaram tão óbvias no primeiro momento eu acho que como a Gabi comentou, eles acertaram em aproximar um pouco mais a experiência e as referências dos games e eu acho que cada vez vai acontecer mais isso na série né? tá, agora vamos desencavar algo mais antigo, Street Fighter a Batalha Final com Van Damme, sucesso ou flop? <risos> eu, eu acho que eu vou ser julgado um pouco pela minha opinião com relação <risos> a essa produção aqui, eu sei que a resposta é... correta, tá, <risos> o Gabi barito da resposta aqui seria que é um flop, né, cara? Esse filme é um filme flopado. Mas <risos> eu tenho um carinho especial por esse filme, viu? Eu vi algumas vezes e eu era um jovem, né? vendo pela... Um jovem padawan. Um jovem padawan vendo pelas... pela primeira vez, ou uma das primeiras vezes que eu tava vendo, caraca, videogames aqui no cinema, meu Deus, que legal. E aí eu ficava muito encantado com tudo que eu vi ali. Nossa, eu tô vendo o Guile, o Gaio como preferirem. O Guile, Guile. É, o Guile. <risos> o, o Ryu, o Blanca, caraca, olha só que maneiro Então, essa mística Que meio que me, me encantou Me iludiu, me enganou um pouco <risos> Na época, eu fiquei com uma imagem boa Mas eu sei que esse, esse filme é uma bomba Me engana mais, pra mim é um flop Estrondoso, mas estrondoso Assim, ó Meu Deus do céu, pra mim é assim Eu não vou mentir, eu tenho a mesma sensação Que o Lolo, eu sinto que é um filme Horrível, que é uma bomba com efeitos nojentos, tentaram forçar a barra colocando o como, tipo, o Top Top e Van Damme ali, pra tentar juntar as coisas, mas... Descaracterizou o game inteiro, assim, as animações extremamente esquisitas. Mas eu tenho um carinho. Não é que eu tenha um carinho também, porque parecia uma coisa extremamente mágica mesmo. Quando a gente era pequena, a gente assistiu isso e parecia: caraca, olha lá o personagem. É um live action, meio com uma coisa meio mágica dos golpes. É, é esquisito. É um flop estrondoso, a gente tem a perfeita noção disso mas a gente tem um carinho pelo filme. Eu acho que é muito uma experiência parecida com o filme do Mortal Kombat, né? Eu lembro que o primeiro filme saiu, acho que em 95, e eu comprava aquelas revistas de games, né? Ação Games, aquele tipo de revista. Todo mundo comprava, que a galera que jogava videogame e conseguia juntar uma graninha da mesada, comprava uma revista daquelas, e eu me lembro que teve uma vez que veio um VHS do filme Mortal Kombat, e eu achei muito maneiro. Na 95, eu tinha 10 anos de idade, né? Então, eu fiquei encantado de poder jogar o Mortal e ver o filme do mortal, via quantas vezes podia em casa, né, com VHS, e aí saiu depois Mortal Kombat a aniquilação, acho <risos> que eu... Uns dois anos depois, né? Aí que nós começamos a ter um problema. Tá, Mortal Kombat, o primeiro. O sucesso ou flop? Eu acho que é o mesmo caso do Street Fighter. Eu achei maneiro, assim. Tem mais um... maneiro que o outro. Mais, mais maneiro que o outro, né? Eu acho que tem umas cenas bem épicas, assim. Mas aquelas atuações canastronas que eu <risos> acho que funcionam bem pro filme. Eu acho que nesse caso funcionou bem, né? Tá, mas Mortal Kombat e Aniquilação é um flop, flop, flop. Horrível. O oh... Irrível. Primeiro, assim, deu a sensação que era uma continuação muito pela grana em si e pela vibe de sucesso que deu do primeiro filme... Assim, não prezaram pela qualidade, achei super horrível artificial. Pra mim, assim, o aniquilação é um flop terrível. É, terrível. Acho que naquela época a gente se contatava com pouco. Eles abusavam da nossa paciência por causa disso, né? Bom, aí a gente tem um quadro aqui no episódio de hoje, que é a gente discutindo produções baseadas em games que a gente sabe que vão rolar num futuro próximo, pelo menos, né? Nos próximos anos aí, ou pelo menos, mesmo que não tenha data que. Que já foi confirmado recentemente E vamos comentar agora sobre algumas dessas produções Que a gente já sabe que são confirmadas né? Bom, então dá pra começar aqui dizendo que a gente já sabe Que vai rolar o Return to Silent Hill Que é uma sequência ali do filme Terror em Silent Hill de 2006 Inclusive ele vai ser com o mesmo diretor Que é o Christoph Guns, E ele vai adaptar os eventos ali do game Silent Hill 2 O que que tu tá esperando disso? É, eu tô animado, recentemente teve um Silent Hill Showcase Inclusive a gente cobriu o nosso canal lá no YouTube E eu achei legal como eles realmente Querem manter essa franquia viva, né? Vai ter spin-off aqui, game que vai sair lá, vai sair esse filme aqui. Eu acho que deve ser legal esse filme. Eu tô com uma expectativa boa, pelo menos. Talvez não seja aquele filme, meu Deus, vai ser o um marco das adaptações, mas pode ser um filme divertido. Vamos ver, né? Queremos um clima de terror bem profundo, né? <risos> é. Ó, e já tá confirmado também que vai rolar o filme do Minecraft, né? Olha só. Inclusive, é um projeto que foi adiado algumas vezes por causa da pandemia, mas agora ele deve ser lançado em 2025. E olha só, tem o Jason Momoa, provavelmente <risos> como protagonista aqui desse filme. Eu não sei nem o que comentar exatamente sobre isso, assim, Jason Momo e Minecraft me parecem universos bastante distantes, <risos> mas enfim, tô interessada, eu, eu tô aberta pra ver, porque assim, também tem uma questão assim, do que, que a gente espera de uma adaptação? Quando é um game que tem uma história muito profunda, uma narrativa muito forte, ou daqui a pouco algum game que tenha alguma questão visual muito forte ou de gameplay muito forte, eles podem reproduzir em formato de filme a série que pode funcionar funcionar, então eu tô disposta a assistir mas me parece estranho <risos> é. tá aí outro game que a gente sabe que vai virar filme é o The Mortuary oh. Assistant né, que é aquele jogo onde a gente controla uma agente funerária que precisa preparar os mortos ali, mas óbvio que ela precisa enfrentar ameaças sobrenaturais né, a gente ainda não tem muita informação sobre esse filme né então a gente vai ter que esperar mais um pouco pra saber qual é que vai ser né? Caraca, esse eu quero na minha mesa pra ontem, terrorzão o bicho se levantando mortos, fantasmas espíritos, é óbvio que eu quero esse aí, meu Deus nossa, vai ser assustador demais pelo menos assim, na minha cabeça que eu já criei toda uma fanfic eu já tô usando calça marrom pra assistir pra não me cagar nas calças, entendeu? Aí quando chega no dia é um filme totalmente genérico de terror, <risos> espero que não, né? Aí outro game que vai virar filme também é o Borderlands, né? Esse tem uma história interessante até, né? Olha só, as gravações elas já foram encerradas pelo diretor Eli Roth, né? Mas tem um porém aqui, né? Parece que nas exibições de testes que eles fazem ali pra galera, pra ver se o filme tá legal ou não, né? Essa galera ali que assistiu detestou <risos> o filme e a produção contratou então o time Miller né, o do Deadpool e do Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, para fazer algumas refilmagens, né? Olha, nunca é um sinal muito bom quando esse tipo de coisa acontece na produção, né? Mas eu sei que tem uma galera que tá apostando alto aqui nesse filme que olha só. O roteirista é o Craig Mazin do Chernobyl e do The Last of Us. E no elenco a gente tem a Kate Blanchett, o Kevin Hart, o Jack Black e a Jamie Lee Curtis que inclusive ganhou recentemente o um Oscar, né? Olha, eu já gosto da equipe em si, ali de atores, um elenco bem Interessante. A Kit Blunt mesmo faz umas coisas bem interessantes, assim uns papéis interessantes. A Jamie Lee Curtis faz de faz tudo um pouco, assim, né? Então, a gente não sabe muito bem. Mas Jack Black é um cara que tá muito em alta também, Kevin Hart. Então, assim, ó, o que que eu acho? Tinha que ter uma pegada meio Mad Max, assim, uma pegada meio poeirão, assim. Aí poderia dar certo. Me preocupa a primeira galera ter assistido e ter detestado tanto. <risos> não vou mentir, me preocupa um pouco. A primeira impressão em si da galera não foi positiva. Tomara que eles consigam modificar o que for necessário pra fazer funcionar. Porque a gente não sabe bem qual ponto que ficou tão ruim. Se for a ritmo, montagem, edição, dá pra consertar. Agora, se for... Sei lá, atuação, roteiro, enfim, fica mais complicado, né? Então, tomara que eles consigam arrumar. É, eu tenho a impressão que vai ser um dos grandes lançamentos quando o filme chegar aos cinemas, por causa do elenco de peso, o roteirista, e, e é um jogo que tem um apelo também que a galera curte, né? E outro filme que, olha, eu acho que quando sair, vai ser aquele boom, assim, vai ser a explosão, pelo menos pra mim, né? É um tema que eu adoro, que é Japão Feudal. Tem o filme do Ghost of Tsushima, né? Que é uma produção ali com o diretor Chad Stahelski, né? Que foi o diretor do John Wick. E a gente tem algumas preocupações, assim, com relação a esse filme. a primeira delas é que o Chad Stahelski já comentou que ele tá cheio de trabalho. Então não tá nem na mesa de trabalho dele esse filme por enquanto. Meu Deus, Ghost of Tsushima é o jogo que eu peguei pra jogar neste momento. Estou enlouquecidamente, de forma tarada, jogando esse jogo. Quero fazer a platina dele agora, nos próximos dias ou no máximo, no próximo mês. Eu realmente tô... Completamente mergulhada na ilha de Tsushima com Jin Sakai. Eu só quero saber desse filme na minha mesa. E assim pensando na produção de John Wick acho que combina muito, tem atores que fizeram John Wick uh, ali no Hotel Conti no Continental ali de Osaka, eu queria muito aquele ator que tá ali, eu queria muito uh, equipe que faz a luta em si a coreografia do John Wick no filme do Ghost of Tsushima eu sinceramente, eu já consigo, consigo assim, imaginar algumas cenas na minha cabeça, e eu acho que tem que ter muita inspiração forte no Kurosawa, diretor japonês de filmes, que assim eu acho ele incrível, e o próprio jogo o jogo se utiliza muito de referências do Kurosawa, então eu na minha cabeça já tenho o filme pronto, se quiser me contrata. Porque assim, eu tô tarada por esse filme, juro, eu quero muito ver esse filme com aqueles atores mais velhos e robustos japoneses, que são assim, tipo, meu Deus, os samurais mais respeitados do Japão, eu preciso, eu preciso desse filme. É a estética que o Chad Stahelski colocou, por exemplo, nesse último John Wick, eu acho que já mostrou que ele mancha demais de fotografia pra fazer um filme extremamente épico e ele é um cara de dublês assim né, um cara que tem formação em estantes né, Mente de coreografia de luta então tem tudo a ver com Ghost of Tsushima eu acho que tem tudo pra ser um filme muito maneiro né? e a gente deve ter também um live action olha só, do Bioshock que eu vi que vai ser uma produção da Netflix né e esse filme ele pode ser muito maneiro ainda mais que o diretor vai ser o Francis Lawrence né? que foi o diretor dos quatro primeiros filmes da franquia Jogos Vorazes e o roteirista vai ser o Michael Green, né? Do Logan do Blade Runner 2049. Olha, as equipes trabalhando no filme são incríveis, né? A gente já tem, assim, todo um histórico respeitável de sucesso, então, é torcer pra funcionar bem, né? É, e aí, olha só, é nessa mesma esteira aqui de lançamento, né? Vai rolar também. Essa aqui eu sei que a galera vai enlouquecer. Quando chegar perto do lançamento disso daqui, eu acho que só vai se falar dessa série, que é a série de God of War, que já foi confirmada pela Prime Video, né? A a Sony comentou que eles estão criando ali uma série trilhando o caminho da antiga jornada mitológica do Kratos. Foi assim que eles descreveram. Então a história deve ser focada nos primeiros games aqui da franquia, né? Olha, sinceramente, eu num primeiro momento, antes de ter essa confirmação, eu, eu já pensava assim, meu Deus, precisa, precisa. Tem história forte... Tem personagens fortes. O Kratos é o personagem mais perfeito pra se fazer um filme ou série. Pensa ele numa pegada épica, sei lá, no estilo de Trezentos de Esparta, o gladiador. Aquela figura máscula que exala força e poder, matando deuses. Nossa, vai Ai, ser? Ai, meu Deus. <risos> Ai, que delícia. Chiu beija. Não, mas galera, sem assim, brincadeira, assim tem tudo pra ser incrível. Vou te dizer, pra estragar um God of War, uma adaptação... Vou te dizer, tem que se puxar. É, vão ser é aquelas batalhas épicas de criaturas gigantescas, mitológicas. Eu espero não botar um hype muito alto e depois me decepcionar. Mas eu acho que tem tudo pra ser extremamente épico isso daqui, né? E aí deve rolar também um filme de... Dead by Daylight, né? Que é um game de terror muito maneiro e olha só, ele deve ser produzido pela Blumhouse em parceria com Atomic Monster, que é a produtora do James Wan, né? Então eu imagino que deve sair coisa boa aí dessa parceria, pelo menos, né? Sabe o que, que eu imaginei agora ouvindo tu falar? Imagina no estilo Massacre da Serra Elétrica, ganchos por todos os lados... É que eu já faço toda fanfic, né? Escuridão e aí adolescentes sendo perseguidos... Por grandes figuras aterrorizantes. Ah, eu acho que... Assim, tem que ser pegado slasher, estilo Jason, Fred, Acampamento Sinistro, uh, Massacre da Serra Elétrica. Tem que ir por... Na minha opinião, tem que ir por esse lado dos clássicos slasher ali pra funcionar. É, pra mim a Blumhouse já tem carta branca, eles não... não um motivo nenhum pra duvidar deles eu acredito que vai ser uma produção muito boa aqui, confio nessa produção e eu acho que vai ser muito legal. E aí outro game que a gente sabe que vai ter série é o Horizon Zero Dawn, né? Ainda não tem muita informação sobre essa série, mas a gente já sabe que ela vai ser produzida pela Netflix, né? A nossa Eloyzinha gente, a nossa Eloy eu sou completamente, assim, apaixonada pela franquia sempre comentei nas lives também, que pra mim, assim, uh, é uma narrativa muito forte, que tem revisão e tem uns emaranhados assim, que tu vai descobrindo e a Eloy vai desenvolvendo e ela desenvolve relações e assim, é, um, é o tipo de jogo que se quiser, por exemplo, fazer uma série com milhões de temporadas, consegue, porque é tanta secundária que tem nos jogos tantas missões secundárias, com tantas histórias fortes dentro do jogo que assim, eu sinceramente sou completamente assim, apaixonada eu, eu já platinei o jogo, sou completamente viciada no jogo, eu amo a personagem Eloy, pra mim é uma das melhores personagens femininas de games que tem, é uma personagem forte, guerreira, braba e eu acho que pode funcionar muito bem, mas muito bem mesmo. É, tem muita gente com receio que seria algo complicado fazer aquele monte de máquinas, aquele cenário apocalíptico, e é. tinha gente achando que poderia ser, talvez, uma série de animação, nem essa confirmação a gente tem, se vai ser um live action ou animação, eu espero que seja um live action, porque acho que ia ser uma série muito maneira mesmo. Ah não, tinha que ser live action, e, a, e até a gente brincou em live várias vezes comentando quais atrizes que ficariam bem como a é Eloy. a gente foi pensando em ruivas, ruivas, ruivas. A galera comentou sobre a Jennifer Lawrence. Essa é uma das que eu mais acho que casa bem, assim, levando em consideração a idade dela e o rostinho, enfim. Porque o cabelo, coloca um perucão lá que vai. Mas eu acho que funcionaria muito bem uma Jennifer Lawrence ou uma outra atriz, até uma desconhecida, sei lá, que fizesse uma guerreirona forte, braba, que nem a Eloy. Eu acho que tem tudo pra se tornar um grande sucesso. Mas voltando a dizer... Tem que ser uma personagem muito forte, porque a Eloy ela é referência de Guerreiro na dos games, né? Eu vi uma montagem esses dias que era o Tom Holland de Eloy, porque a, a Sony adora botar <risos> o Tom Holland em tudo, né? Daqui a pouco bota ele de Eloy também, né? Aí a gente pode fazer algum trabalho de especulação assim, um uh... trabalho criativo né? pensar séries ou filmes né? baseados em games que a gente gostaria de ver. O que a gente falou aqui agora foi o que tá confirmado, né? Tudo isso aqui que a gente falou tá confirmado ou que foi lançado recentemente. Agora, o que que seria legal da gente ver, assim, quais games que renderiam bons filmes e séries. Tá, então eu vou voltar para um ponto que eu puxei lá atrás no começo do nosso podcast, que a gente tava falando sobre o flopão do Resident Evil de filmes e séries da Netflix. O que que eu desejaria do fundo do meu coração? Uma série Resident Evil action e terror. Eu queria assim... Cada temporada pra um dos games, assim, tipo... É, é claro que é um sonho, né? Mas assim, jogo 1, temporada 1. Jogo 2, temporada 2. Azar, eu quero. E eu queria com o Mike Flanagan, o cara top do terror que é. fez... A ah, Maldição da Residência Rio, da Mansão Bly. E, e fez vários filmes de terror de muito sucesso. Eu sou muito fã dele como diretor. Tu imagina um terrorzão, pegar o Resident Evil 7 com o Papai Baker... Nossa, é tudo que eu queria, assim. Eu não sei se vai acontecer de ter uma série realmente de terror forte. E, assim, com os personagens fiéis aos games. Não me vingo, invenção idiota. Eu quero realmente os personagens dos games, sabe? E a Gabi, ela tem pavor dessa franquia. Ela adora os jogos, né? Mas <risos> ela fica com medo real, galera. A gente <risos> joga os games lá no canal, no YouTube, em live. E a Gabi fica apavorada. Mas eu acho que aqui assistindo, ela não Nossa. ia estar tá na pele dos personagens, né? Ia ficar muito mais suave que o meu grande grande medo, tem que controlar o personagem. Porque se eu tô assistindo, eu fico ali abraçadinha no lolô ali, agarradinha na coberta, desmaiando no sofá e tá tudo bem. Se eu tô jogando, eu tenho que controlar, tem que ter ação ali pra controlar o personagem aí, que dá meu medo, né? E a gente tá fazendo campanha lá no canal pra Gabi jogar em realidade virtual, né? O Resident <risos> Evil 7, eu acho que ia ser legal. <risos> ó, um, uma franquia que eu ia achar muito maneiro, tem uns filmes aí, uns... já teve produção aqui de Final Fantasy, mas imagina uns filmes de Final Fantasy, por exemplo, um filme do Final Fantasy 15, eu acho que ia ser um filme maneiro, ó, de repente uma uma série, ou uma série do Final Fantasy 7, seria algo até possível porque o Final Fantasy 7 meio que tá em alta, saiu a parte 1, é, o remake recentemente, aí saiu é, o remaster aí do Crisis Core, vai saindo a parte 2 aí do remake, eu acho que seria legal um anime, assim, bem... com uma pegada action, né? É, e assim, com cenas bem épicas, com muita tristeza, muita luta, aquelas figuras gigantescas, porque no Final Fantasy tem muito aquelas figuras, aquelas fights com aquelas figuras que são, assim, 500 vezes maior do que o nosso personagem, então, assim, seria interessante fazer algo bem épico, ou de repente até um anime seria legal, né? É, eu seria o primeiro a assinar o serviço que fosse pra assistir Final Fantasy. Tá, e agora eu preciso dizer que, assim, o jogo da minha vida se tornou Elden Ring, agora... Agora imagina um filme ultra épico, assim, contando tudo. Toda a história do Elden Ring. Eu não sei nem se a galera conhece a história, porque como é um Souls-like, pra tu entender bem a história, tu tem que vivenciar o jogo todo. Tu vai visitando os lugares, tu vai adquirindo os, os objetos, tu vai lendo as descrições, tu vai juntando as informações, tem NPCs que tu vai vivenciar alguma história, Eu eles vão te contar algum trecho da história. A história do Elden Ring, que inclusive o George Martin participou, cara, é é épica demais, demais. Tem toda a história da márica dos casamentos, dos filhos, dos filhos renegados que viviam no submundo, dos filhos mais desejados que eram tratados muito bem. E aí depois a história do Radagon, que eu não vou contar aqui para não dar spoiler para ter gente que não conhece. Então assim eu eu assim primeiro lugar que eu recomendo muito é vocês se interarem da história. Tem muito vídeo também no YouTube contando a história. ...do Eldering, que pra mim, assim, é sensacional... ...mas pra quem jogou também já pegou... ...toda a função, conforme tu vai jogando... ...o próprio mapa vai se modificando... Porque a história vai acontecendo conforme tu joga. Então, caraca, pra mim um filme ou uma, ou uma série em si, mas eu acho que um filme estaria de bom tamanho. Seria incrível pra contar essa história. Eu acho que seria até uma boa oportunidade da galera conhecer essa história tão épica, né? E Porque tem muita gente que não foi buscar lá uma panela pra ver que na descrição tinha a história épica <risos> da marica e do não sei quem, né? Então, seria uma oportunidade legal. E a gente já viu que produções aí de histórias aí do George Martin ficam legais na tela, né? Então, acho que seria uma, uma ideia legal. Legal, né? Tá, e só pra complementar, eu quero, eu exijo a equipe do Game of Thrones ou do House of the Dragon. Eu quero todo mundo reunido, junto e misturado ali pra fazer esse filme, Azar <risos> Tá, e aí ó, uma série, ou filme, eu acho que uma série aqui, né, de Red Dead Redemption 2, né? <gasps> Gente, eu preciso dizer pra vocês que eu e o Lolo estamos completamente mergulhados nessa pegada, a gente recém terminou 1883 e 1923, que são duas séries que, queridinho, se tu tá escutando esse Budogcast e tu não assistiu ainda essas duas séries da Parmon Plus, queridinhos, vocês quando terminarem esse podcast, vocês vão agora assistir essas duas séries. Pra mim, assim, 1883 se transformou provavelmente numa das séries do meu top 10 séries da vida, assim. É uma série que foca muito nos pioneiros que estão chegando ali nos Estados Unidos pra conseguir uma terra e conseguir desenvolver ali a família e tudo mais. Cara, é, é, um, é uma coisa espetacular. A densidade dos personagens, eu chorava, chorava. Um faroeste incrível. E o 1923 é uma outra série que a gente vai comentar também. Que já é um pouquinho aí depois, né? Já acontece no ano de 1923. Mas conta a outra geração da mesma família, daí nesse novo ano. Gente, é um espetáculo também. É um espetáculo. São duas séries que, pra mim, assim... Se tivesse essa ambientação... Essa pegada, assim, pro Red Dead Redemption 2 Ficaria perfeito É, pra quem curte história de faroeste, né São histórias aqui de faroeste É muito maneiro mesmo E a gente tá assistindo, inclusive, agora Yellowstone, né Que é um faroeste mais moderno, vamos chamar assim Mas, ó Sobre o Red Dead Redemption 2, né Ou o Red Dead Redemption Se é a galera preferida do primeiro game, né Sim O Jack Black até tá em alta recentemente Com o, a, a Pitch, voz dele Pitch, Pitch, Pitch. No Bowser, né e Ele é um que tá defendendo essa ideia, inclusive De fazer uma produção do Red Dead eu acho que ia ser muito legal, né? Tomara que tenha uma campanha disso e, sei lá, alguém acabe produzindo isso daí, que eu acho que ia ser muito maneiro, né? Outro game que eu, a galera sempre comenta no canal, ia ser muito maneiro aí uma série, por exemplo, de Life's Strange. Caraca, numa pegada Big Little Lies, assim, com um monte de segredos, história profunda, nossa! Pra mim, assim, não, pra mim, Life's Strange é que ser série, cada jogo, uma temporada, e é isso, assim. É o tipo de game que me faz chorar pela narrativa forte, e eu acho que funcionaria muito bem como série, de verdade. É, talvez eles tivessem que fazer algo mais ou menos como a produção do The Last of Us fez, não fazer exatamente a história, porque senão a gente ia ver algo muito parecido com o um game, mas talvez aprofundar alguns aspectos de um personagem ou de outro, acho que rendeu uma, uma produção muito legal, né? E outro que seria interessante também, talvez, do Detroit Become Human ou alguma produção da Quantic Dream, né? Nossa, focado em narrativa também, com uma história muito top, pra mim, assim, me lembra automaticamente o Westworld, que é uma série de HBO, para mim tinha que ter uma equipe semelhante a essa para fazer um trabalho semelhante nessa pegada bem de robotos inteligentes. E nossa, muito emocionante. Eu não quero nem comentar o final do jogo que que eu que eu consegui eu, a, a façanha que eu consegui mas assim, nossa, maravilhoso, maravilhoso, seria assim, uma adaptação incrível. E, pra... e como a gente comentou, pra que todos esses títulos que a gente comentou aqui funcionem, o que que precisa, na nossa opinião, pelo que a gente... Eu vejo que do Lolo também, porque a gente conversou sobre isso. É realmente transformar a experiência do cara que tá lá jogando nos games, transformar aquilo que tem de melhor daquele jogo, pras telas de cinema ou de, de séries, assim. Tem que trazer, ou uh, uh, se for, por exemplo, a gameplay muito forte, trazer momentos que repliquem essa gameplay. Se a narrativa é muito forte, aprofunda essa história, vai fundo, sabe? Se é emocionante, se é engraçado, vai fundo nisso, pra funcionar e referências muito claras daquilo que a pessoa jogou, né? Tá, agora eu vou fazer uma pergunta que... Todo podcast vai ter que ter uma pergunta mais polêmica uhum. aqui pra gente ver a opinião da Gabi, né? Eu uhum. vou fazer a pergunta, mas lembrando, ó, no último episódio a galera comentou que a Gabi pipocou, né? A Gabi <risos> foi meio café com leite, não respondeu nenhuma coisa, nem outra. Uhum. Agora não vai poder pipocar. dessa Vamos vez. qual é a loucura ó, do dia. Vamos embora pra pergunta, então. Uhum. Se tivesse uma série baseada num game, ó, qual série baseada num game poderia ter 25 temporadas... <risos> E a Gabi teria que assistir essas temporadas, seria um game assim, que rendesse uma <risos> série que não enjoasse, né? Que tivesse muitas temporadas e pudesse passar metade da vida assistindo, que ia achar de boa. Pô, umas 25? <risos> Nenhuma! Tá, não, calma, calma. Ó, deixa eu pensar. Ó, tá, eu tenho duas respostas, calma. Ó, tô ganhando tempinho aqui, ó. ó o primeiro é o The Ring porque aí pega a equipe do Game of Thrones e do House of the Dragon pra desenvolver toda essa história com calma, cada personagem, cada detalhe daquele mundão aberto, maravilhoso, de Souls-like de Deus. Ou outra opção que eu pensei agora, que eu citei antes, do Horizon... Forbidden West ou Horizon Zero Dawn Que ele tem muitas, muitas, muitas secundárias E tipo assim, praticamente Todas as secundárias poderiam render uma temporada Das 25 malucas temporadas Que tu inventou é, Será que teria conteúdo pra isso tudo? Não sei não é. Eu não sei se assistiria Tá, e tu tem que falar também Ah, eu Seria algo épico também Eu gosto de fantasia, assim Meio dark fantasy ou fantasia Eu assistiria de boa, assim, ó 25 temporadas de algo passado Em ou assim, de The Elder Scrolls de Elder Scrolls Online, alguma parada assim, cada temporada pudesse assim, por exemplo, umas três temporadas num, numa parte do continente, uma parte passada assim em Skyrim, a outra parte em Elsewhere seria muito legal, assim, ver vários arcos diferentes, acho que renderia muita coisa. Eu assistiria tranquilo, mas a Gabi ia assistir 25 temporadas do Radagon porque ela ficou seis horas enfrentando o Radagon, né? <risos> Galera, é importante lembrar que o Bulldog Nerd tá em todas as redes sociais, né? A gente colocou os links todos na descrição do podcast aqui, mas em especial eu queria recomendar o nosso Instagram que é arroba bulldog underline nerd underline, que a gente traz conteúdos novos aí todos os dias. Né? E a gente queria agradecer a todo mundo que ficou curtindo esse bate-papo aqui com a gente até agora e assim, vocês podem sugerir assuntos para os próximos episódios nos comentários. Quero saber também quais games aí que vocês gostariam de ver transformados em filmes e séries. Comentem aí pra gente saber a opinião de vocês. Valeu demais e até, até a próxima! próxima!